Bom gente, uh, como vocês podem perceber do título, uh, a Michelle vai voltar para o Brasil e não sei o que a gente vai fazer. Eu não estou afim de ir morar no Brasil, mas a Michelle tem muita saudade da, da família dela. É, uh, eu não quero mais ficar aqui nos Estados Unidos, eu quero voltar para casa e. Estamos falando com um advogado agora, mas parece que precisamos divorciar É algo que, que é muito difícil, né? É algo que a gente tem que fazer, isso faz parte da vida A Michelle tentou morar aqui Mas eu é... acho que essa é minha ida para o Brasil, que eu fiquei lá um tempo sem você Sei lá, eu percebi que eu não, não queria mais ficar longe da minha família e... A gente tentou conversar, mas ele não quer abrir mão de sair daqui, eu não quero abrir mão de ficar longe do Brasil e... Ei, hey, hey, Claro que a gente não vai separar de você nunca! Ai, eu vou onde ele estiver e ele for onde eu estiver, né amor? É... É, hoje é o dia, é, aqui nos Estados Unidos se chama April Fool's Day Eu odeio esse feriado, então para comemorar eu decidi fazer esse vídeo para vocês hoje Será que eles acreditaram? Não sei, deixa aqui nos comentários se vocês acreditaram ou não mas vocês tem o mesmo dia, o mesmo feriado feriado é, aí no Brasil, né? O dia da mentira. É, fica é. no dia 1 de abril. É. Então uh -huh. talvez alguns de vocês já perceberam que é o, o, a data de hoje. Mas é claro que a gente não vai separar, de Não, gente, tipo, <risos> melhor casal do mundo jamais faria isso. É, mas... E desculpa <risos> se vocês não se odeiam agora. Ex existe esse perigo que agora eles nos odeiam Em inglês pode falar We got you! <risos> Espero que vocês tenham um bom dia de mentira Espero que vocês não odeiem a gente Bom, e na verdade também é feliz Páscoa, né? Esse ano o dia da mentira é, tá caindo na Páscoa É verdade Então feliz Páscoa também para todos vocês Então, não chore, relaxa Não estamos quebrando nada assim não, não estamos terminando. terminando isso. Não. E foi só isso. Bom Páscoa para vocês. E. Tchau, gente. Tchau. É algo que. que é muito difícil, né? Mas. I tentei fazer isso aqui. Eu não posso fazer isso.